Fala galerinha, bem-vindos aí de volta uh, ao nosso mini curso de um real para SketchUp E essa vai ser a nossa última vídeo aula Nós estamos aqui finalizando o nosso trabalho E vamos fazer aqui um sequenciador, tá? O que, que é esse sequenciador? Ele é, basicamente, uh, a nossa tomada de câmeras, tá? Nesse caso aqui, a gente vai apertar a tecla G para poder tirar o ícone da frente, então o que, que ele vai fazer? Ele vai, vai ser a nossa câmera, tá? ela tem aí um início, um fim, uma timeline, que a gente vai fazer aí o take. Tá? Como a gente faz isso? Aqui fora mesmo, na nossa pasta content, a gente vem com o botão direito. É, a gente vem aqui em esquemas melhor, cinemática e add level seconds, tá? e aqui a gente vai clicar em, por exemplo, take 8 tá? ele não tem nada, a gente vai posicionar a câmera aqui em algum lugar, e vamos clicar aqui na nossa câmera Tá? Ele já cria uma visualização Observe aqui o botão de ejetar é, O nome dessa câmera se chama Cine Camera Hector 6 E a gente visualiza a timeline dela aqui tá? A gente vai fazer um vídeo um, Uma tomada de câmera é, Aproximando daqui até chegar no vaso então por exemplo a gente vem aqui do jeito que a gente está aqui a gente seleciona a câmera e aperta o ENTER observe que ele marcou aqui essas bolinhas vamos aqui em detalhes observar a nossa câmera e os seus parâmetros do jeito que ela ficou aqui a gente deu o ENTER então ela ficou com essa com essa abertura né, 35 padrão e essa abertura 2,8 tá? o que, que a gente vai fazer agora? a gente vai arrastar o nosso cursor da timeline até o final que é a linha vermelha a gente pode alterar essa linha vermelha também o tempo vamos colocá-la aqui tá? e vamos arrastar a nossa câmera até aqui por exemplo e vamos dar um ENTER Pronto, criamos aí uma timeline. Tá, vamos dar o play. Observe como ficou. Tá, olha que legal. Se você quiser alterar o tempo, você pode vir aqui no vermelhinho, colocar por exemplo, aqui. Você pega aqui. Uh, este, este A timeline si, da câmera Você pode arrastar até o vermelho E todo esse conjunto aqui Segurando o CTRL Você pode mover aqui para o final tá? Vamos vamos clicar aqui novamente é, Vamos voltar aqui Para o início E vamos dar o play instante. Vamos colocar ela aqui nisso, né? Tá. Esse aqui que passou do ponto. Pronto. Vamos dar o play agora. Observe que ficou mais devagar. Por quê? Nós aumentamos o tempo da nossa timeline. Tá? Show. O que a gente pode fazer? Botar mais nitidez, né? Aqui no final. Então a gente pode selecionar aqui é, Abertura Ela posicionada aqui a gente vai colocar 22 Tá? Ficou mais nítida Aqui ela vai Ela vai perdendo nitidez até ficar nítida Olha que legal Show Bom, então é isso. Agora a gente vai fazer o que? A gente vai clicar aqui em Render. Observe aqui o formato de vídeo. Tá? A gente vai deixar em AVI, uh, um real. Ela exporta os vídeos em AVI e a gente deve em seguida aí, dependendo de onde a gente for utilizar, a gente converte ele para um outro formato mas ela gera como output o vídeo no formato AVI é, configurações de áudio aqui a gente não vai mexer fps a gente pode deixar em 30 resolução 1920x1080 a gente altera aqui não precisa alterar bom vamos escolher aqui a pasta onde a gente quer salvar isso vamos salvar lá no nosso projeto para ficar tudo juntinho dentro da pasta screenshot vamos deixar aqui, ok? E vamos clicar aqui agora em Capture. Não vamos salvar e ele está fazendo aqui a nossa animação, tá? Enquanto ele vai capturando, eu vou fazer umas considerações é, vale lembrar pessoal que você está criando aqui um take, né? uma tomada de câmeras Você pode fazer um conjunto de câmeras e editar, num, fazer uma edição no editor de vídeo tá? A gente falou de é, Level sequence mas no curso a gente vai falar aí de Master sequence Que é a junção aí dos Level Sequences, tá bom? É, o vídeo ainda está em captura. Daqui a pouco ele vai terminar. E nós esperamos que vocês tenham curtido aí esse nosso mini curso. Eu vou abrir lá a pasta do projeto para que a gente possa curtir o nosso vídeo. Ele ainda não terminou. Ó, agora ele terminou. Observe. Capture e finish. Aqui está o nosso vídeo, em 1920x1080 Full HD, olha que legal, nós não fizemos nada mais, apenas um take com ajuste de, de abertura, colocando ajuste de foco, né? e em cima disso você pode fazer vários outros vídeos, né? e fazer uma junção no editor de vídeo, tá bom? É, aqui ele está no formato AVI você pode mudar aí para MP4 por exemplo utilizando aí um editor de vídeo ou um conversor online o AVI ficou com 67 megas tá é, uma uma última consideração aqui na opção build ou compilar nosso render ficou com esta qualidade nós aqui no curso fizemos, no mini curso fizemos uh, esse build na qualidade preview, tá? Então, é, é evidente que se a gente colocar aqui em production ou produção, a gente vai ter uma qualidade melhor, tá? Dos nossos materiais, cálculo de sombreamento, etc. Inclusive essas almofadas aqui que estão um pouco escuras, mas elas devem ficar aí com a qualidade melhor quando a gente fizer essa mudança aqui para produção, tá bom? Esse foi o nosso mini curso de um real para SketchUp, nós fizemos aí como produto final imagens estáticas e uma animação, tá bom? E você pode gerar também como output imagens 360 que nós ensinamos no nosso curso e fazer outras coisas mais como games fazer apresentações interativas para visualização arquitetônica tá? eu convido vocês a é, acompanharem os no as nossas atualizações lá no portal a Arquiteta, arquiteta tá? o nosso curso de um real para SketchUp você pode acessar e entrar e ver lá é, o plano de aulas o que nós estamos mostrando e ensinando para a gente aprofundar mais o nosso conhecimento não real, tá? Então bons estudos e